E aí galera, beleza? De com vocês, o negócio é o seguinte, o vídeo tá um pouco embaçado aí no início porque eu queria ter algo antes de começá-lo, certo? Bom, o negócio é o seguinte, esse vídeo é um vídeo que eu já tinha gravado e infelizmente o YouTube é, acabou colocando uma restrição de idade no vídeo e quem trabalha com o YouTube sabe que quando isso acontece, simplesmente o vídeo acaba morrendo. Ele entra num limbo, limbo e praticamente ninguém vê mais. E é o que aconteceu com esse vídeo, ele travou nas visualizações. Então eu tô repostando ele, galera. Se você já assistiu, não precisa assistir, só deixa um likezinho aí e é nóis. E quem não assistiu, assista que é bem legal aí esse teste fazendo com armas né dentro do jogo eu acho que o YouTube acha que isso aí é na vida real mas é um jogo mas é isso eu queria já avisar vocês aí no início do vídeo e é nóis se inscreve aí no canal se tá aqui pela primeira vez segue suas redes sociais estamos na descrição é nóis tamo junto os pistolão vamos ver se. essa pistola que eu tô ligado que é um, um tiro e um maquil. vamos ver Caraca, muito forte. Eu... Caraca, peraí, deixa eu tirar a polícia. Foram quantos? Um, dois, três, quatro. Caramba, tem tanta gente aqui em cima que não dá nem pra, pra, pra contar aqui, velho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Sete boneco, é isso mesmo, cara? Aqui não tem como que não diminui, não subtrai. Sete? Pera vou contar de novo, meu Deus do céu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Caraca, que pistola violenta, velho. Vamos ver essa normalzinha aqui, que é a que todo mundo tem aí. Vamos ver quantos que vai pra caixa. Vamos ver. Aqui. Cara, você acredita que eu não tô vendo a mira, mano Vou deixar em primeira pessoa Ó, essa pistola aqui, ó Ela mata um só Um só, caraca, que pistola bolada, véi Vamos ver essa daqui Essa daqui também deve matar geral, véi Um só também Essa pistola aqui é bolada, é tipo uma desert, né Um só, caraca, aquela arma é muito forte, velho. Vamos ver uma metralhadora. Um tirinho, um tirinho. Um tirinho, vai. Um só. Vamos ver essa daqui. Isso é que dá, né, pra, pra dar um tiro. Um também, ó. Foi um só? Foi, um também. Vamos ver de trás pra frente. De trás pra frente. Então a submetralhadora sub é um tiro. Vamos ver as assaltos. Um. É um tiro só, mano. Caraca, o calibre daquela pistola é bolado, maluco. Ó, AK, hein. Um também, ó. E essa arma aqui, vamos ver. Mano, você acredita que eu não tô vendo o... O, o bagulhinho da mira... Um tiro também. Sobraram quatro. Vamos ver o mosquete? Esse mosquete aqui é bolado. Caraca, eu tô... Essa pistola é bolada, velho Essa pistola é bolada. Sete bonecos, mano. Vamos ver isso aqui, esse mosquete. Mosquete americano. Esse aqui também eu tô ligado que... Que é boladaço também. Vamos ver quanto é que leva. Oh, foram os quatro Pera aí, vamos, vamos limpar aqui os defunto Eu vou limpar aqui os defunto Eu acho que ele deve passar mais Esse mosquete aqui Caraca, tem umas armas boladas aqui no jogo, hein, velho. Vamos fazer o limpo aqui nos caras Porque aí É... aí, beleza A gente coloca novo Vamos botar uma fileira Será que, que, que aquela arma mata mais que uma sniper, mano? Ó, galera, temos Acho que 10 aqui, ó 2, 4, 6, 8, 10. Vamos lá. Tiro de mosquete, hein? O mosquete parece ser forte também. Será que vai passar aquela pistola? Vamos ver. No. Ih, malandro, não pegou nesse. Não pegou nesse. Então foram 1, um, 2. Bom, se, se tem. Então vamos lá, essa pistola aqui, 7 O Mosquete, 8 Agora vamos ver a Sniper Vou ver aqui essa normalzinha aqui, hein, mano Depois a gente vai pra aquela má bolada Vamos ver Tem que pegar geral, hein Quanto? Ih, caramba, tá com a pistola do cara Ó Foram É, tinha 10 Ó, galera, essa Sniper aqui, ó foram sete, beleza? foram um, sete bonecos Sobraram três E eu acho que eu contei errado também Que o, o, o Mosquete Foram sete também, cara eu Fiz a conta errada, burraço, desculpa, perdão Sete, então, ó Esse daqui Sete, beleza? O... Tô corrigindo aqui O Mosquete também, sete E a Sniper sete, será que é o mesmo calibre? Da munição? E agora vamos ver esse sniper mais bolado. Cara, fiz a conta errada. Perdão, perdão. Ó, agora é hora de testar o sniper mais forte do jogo, hein. Vai. Um. Quatro. Foram seis. Seis bonecos, mano. Será que é isso mesmo? Seis, matou menos que o outro Ou será que o, o tiro errou? 6. Certo? Então, o sniper mais bolado É... Mataram seis Eu vou colocar aqui, só pra não ter dúvida Já temos quatro aqui vou, eu, vou, eu vou testar de novo aqui Porque eu acho que esse sniper aqui é, é mais forte, mano Codinho 2, 4, 5, 6, 7, beleza Vamos ver É, realmente, mano Eu acho que esse aqui não tava alinhado 7 também 7 pessoas É o máximo que, consiga, que consegue, velho Bom, agora o negócio é o seguinte Vamos ver as, as novas armas As de laser Como é que é Vamos ver se essa arma aqui é bolada, mano Ó oh, galera, temos 10 aí. Vamos ver com essa arma aqui agora. Um só? Um só? É sério? Ó. Oh, um também, véi. Isso aqui é mais cadência, né, véi? É a mais cadência. E pra gente finalizar, mosquete. Uou! Wow. Caraca, isso aqui é pesado. Mano, as armas mais fortes do jogo é, em questão de, de calibre são essas. E esse revólver aqui? Será que o revólver do, do, do Faroé? Será que é bolado? Vamos ver, vamos ver, hein. Temos 10 2, 4, 6, 8 10, 11 Tem 11 Vamos ver Um só, mano Esse revólver. E essa pistola aqui Essa pistola aqui é bolada, velho Também um só É tipo uma Magnum nessa arma, né, mano mas essa daqui, sem dúvida, é sinistra, mano. Ó, olha isso. Caraca, mano. Bom, galera, o máximo que as armas conseguem matar aí, enfileirado, mesmo sendo sniper, são sete. E a gente descobriu aí que essa arma aqui... Eu já sabia que ela era forte Mas que ela era tão forte assim, mano Não sabia não Olha isso É uma bala só, né Bom Espero que vocês tenham gostado Desculpa aí o erro do mosquete Se gostou já sabe Clica no gostei, compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Fui